Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Só Vendo. Esse cara fez um hambúrguer, comeu uma abelha por acidente. Eu cozinhei um hambúrguer, e eu estava comendo e quase perdi meu dente. E senti dor na minha língua e então eu fui ao banheiro, quando eu abri minha boca e havia uma coisa. E ela picou minha língua. E eu não gosto deste inchando, então alguém por favor me ajude. Mais tarde consegui um tratamento e o inchaço ficou menor. Of Esse cara foi a um bar e pediu copos de água para as mulheres que ele gostava. Tenho isso para você. O que é isto? Água. Felicidades. Esse cara... Pode pular muito, muito alto. então eles fizeram, uma sepultura com alças no interior que abria para o exterior, quando eles morreram, eles também foram enterrados com um pouco de comida e água, eles também fizeram uma saída de ar no topo, que lhes daria ar para respirar se eles acordar, e está uma incrível foto de drone, no campo da Itá. Eu realmente espero que você, goste e vejo vocês de novo muito em breve mais tarde.